Olha pessoal, o que nisso é mais vamos Sejam bem-vindos ao canal do vídeo. Hoje é um vídeo onde eu vou pela primeira vez ao Reddit. Rabbit. Diego, não pensei em sapos, por favor. Estamos no Reddit, que é o Direto do Zap. zap. Obrigado aí, mano, vais mudar conteúdo agora. Uh... Isto <risos> são tipo memes estou de um sítio onde é feito literalmente só memes. Isto é o. Isto é o site dos memes. Oh não. Isto é tipo. opa pedal do cara, se fica direito, amigo. Isto aqui tu podes postar memes e tais. E hoje vamos ver uns memes. Então bora lá. Vocês doram um, um amigo assim. Coitado, e o macaco lá embaixo baixo? Por que encontrou ao outro macaco lá embaixo esse macaco. Era isso. What? Ou está-se a agarrar a 11? o cu do. Mas... Isto está é muito pixelizado, não dá para saber se é verdade. Deixa ter questão. Mas isto é de casa. eu Tenho a noção que isto vai ser alguma porcaria. Ai ai. Nhão, nhão, nhão, nhão, nhão. Mas nem, nem vale a pena ver mais. Quem criou este vídeo está de parabéns. Mas lá. Um pedaço de ouro fino que achei. Bom dia, seu sindico. Eu sou a Jéssica, nova moradora de 201 Tudo bem? Oi Dona Jéssica bom dia tudo bem eu vi que o... eu vi que o eu vi que o condomínio proíbe no cachorros no prédio mas não vi nada sobre pássaros pássaros são permitidos Depende Dona Jéssica qual é o pássaro porra mano eu acho que isso aí não é proibido Ouvi que há muitos youtubers a falar do WhatsApp 2. <risos> mas voltar aqui a ver. Ai, nem sei escrever o WhatsApp 2. não não sabia escrever. Ah. O David Jones. O West, eu também não conheço o Western. O Teddy mano A porra do Teddy também O crânio! O.. não sei o é que é. Mano! O Zézão também, mano. Isto está-se a tornar viral e este gajo foi o primeiro a usar. Tá, Bom dia, tenho uma coisa portanto para te dizer dizer. Diga. Eu não queria ser o portador de má. Ah, pera, -me. não queria. Eu não queria ser o portador de más notícias, mas infelizmente vou ter que fazer isso. Vai logo! Gabriel está distraindo e eu tenho foto para provar. Não me deixa nervosa. <risos> Precisamos de um menino com cor necromante tá malquinho. Eu não mostrei aquele. Eu não sei se vou tomar um strike por isto, mas eu não quero tomar um strike. Vou mostrar, parece o. é o Case. É o Kizi, não é? O Co. Acho que assim já dá para entender, né? Aqui, este arroba, este aqui, o primeiro arroba vai em V e o último vai em D. Eita, tu tá doido, né? Eita, tu tá doido, é? Tá Oi, não é? tá usando máscara, seu perturbado. Cheio de gente morrendo aí, pô. Tu tá doido, né? Tu tá doido, mano? Não foi, pô. Por que tu não bota a máscara direito, rapaz? Cheio de gente morrendo aí, seu moleque. Ah, <risos> mano. <risos> <risos> Não, não, o gajo ainda tem, o javali ou o urso, sei lá, o gajo tem levar ainda por cima o gajo, que, que, que eu acho que é mais pesado ainda do que o, do que o próprio brincar <risos> Brincar! Suco do WhatsApp. Vou ter que ver isto melhor. What the fucking. Que porra é esta, meu? Faltam 12 dias para o WhatsApp 2, meu primo. Um Acho que já vi este vídeo, eu já vi este, vídeo, já vi este vídeo mostra seu rosto aí. Agora ele vai fazer uma mágica E é para todo mundo fazer Vamos ver quem consegue fazer melhor Pode fazer mágico um dois oh, que o Gabriel? Sumiu! Lançado o desafio Não era este Eu estava a pensar que ele ia Cala-te que tipo ele ia eu acho que já vi um vídeo eu vi eu vi um vídeo e foi o gajo fez isso por causa para cima foi correr foi com foi com a cara ou o coisa contra a porta foi uma cena única você não tem me... você não tem medo das críticas mas eu tenho a máquina de lavar quebrar e eu tenho para aí vou me trazer para o português. medo Ok tu não tens medo de... das críticas Medo eu tenho é da, da minha máquina estragar e eu ter que não lavar, e eu ter que não tenho que lavar a roupa à mão, o resto eu, eu me acostumo. E cara, se a me está com um bundo do Pessoal, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ah, sim, eu estou a fazer este vídeo. Um pouco depois, depois de editar o vídeo, tá? É todo o cenário meio que mudou um pouco. Ya, yeah. oh, pessoal, este foi o vídeo do memes, do memes do, do Reddit. Agora disse bem do, Nem é bom, nem assim se diz. Ah, per, esqueçam. Uh, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouco curtinho, mas tipo... É, é porque eu perdi mais de metade do vídeo e eu não consigo recuperar mais. Mas pessoal, querem mais ajudar, velho? Deixa o vosso like, bons likes da Twitch que eu agora estou a fazer. Eu agora estou a fazer menos porque estou a postar mais no canal. Porque eu agora estou a ter escola, né? Mas pronto. Não link Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, fui. Tchau, tchau.